Olá, guerreira! Olá, guerreira! Seja muito bem-vindo a mais uma meditação guiada no canal Arte de Mudar. Eu sou a Dani Mangini e vou te conduzir mais essa prática. Seja bem-vindo! Hoje, nós vamos fazer uma oração pela paz no mundo. Geralmente, quando oramos, pedimos pelos nossos problemas ou então pelas pessoas mais próximas que nós amamos. Às vezes, nos esquecemos de fazer uma oração geral pela paz universal, pela paz do mundo. E hoje, eu e você, juntos, vamos colocar todo o nosso amor, toda a nossa força, a nossa emoção e a nossa verdade, para que essas palavras de amor se espalhem pelo mundo. Chegando nos quatro cantos, em todos os seres. Você já sabe os meus conselhos de sempre, mas eu vou repetir mais uma vez. Procure um lugar bem tranquilo. Tome algumas respirações profundas, feche seus olhos. Leve a sua atenção para o seu interior. E começamos com a nossa oração pela paz do mundo. Precioso Senhor do Universo, hoje renuncio a todas as armas do ódio e agressão em meus pensamentos, palavras e atos. Hoje. Renuncio aos ressentimentos, à mágoa que me levaram a atacar os outros e também prejudicar-me. Hoje, renuncio a todas as ideias de cinismo e julgamento, a todas as palavras destrutivas e a todos os atos de vingança e violência contra mim e contra os outros. Hoje, limpe-me de todos os pensamentos e palavras de ataque a fim de que eu possa dar os passos necessários para instalar a paz em meu coração e oferecê-la com amor ao mundo. Hoje, não deixe esquecer que cada ato meu é importante para construir a paz no mundo. Hoje, abro meu espírito para contribuir na criação de um mundo em que a agressão e a violência se transformem em solidariedade e compaixão. Hoje, abro os meus olhos para conscientizar-me de que tudo o que posso fazer ou dizer para promover a presença da paz. Hoje, reconheço que a paz começa primeiro comigo. Hoje eu me entrego confiantemente em Suas mãos. Dedico cada ideia que penso, cada palavra que digo e cada um dos meus atos à criação, manutenção e propagação da paz. Hoje eu peço paz. Abro-me para acolhê-la e procuro impregná-la em cada uma das minhas experiências, Senhor. Senhor, Faça com que a luz da paz reine em mim, que a presença da paz reine no mundo. Faça com que o poder da paz irradie de mim e através de mim, que a paz envolva todo o mundo. Que do meu coração saia uma luz verde e se expanda por todo o universo, Enquanto eu desejo verdadeiramente que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos e que todos os seres estejam em paz, que assim seja, assim é, assim será.